Neste vídeo vamos entender a noção de display exatamente, com uma explicação mais prática, explorando a interface para verificar como é que se gerem os displays e como é que eles são, digamos, criados, clonados, e o que é isso der dar a configuração do display, e que é uma vantagem enorme em termos de economia de tempo e de agilização do processo de construção das views e dos displays que fazem parte das, de cada uma das views. Nós temos aqui para o efeito e para explicar um, este vídeo e o conceito de views, criámos uma view do tipo content, a que demos o um nome displays. Esta view não vai servir depois para o nosso site, é simplesmente para explicar o que é que é um display e percebermos melhor essas noções. Saltando para a View, que já nos é familiar, esta interface, verificamos que no topo, nesta barra superior, temos uma designação de displays. E é efetivamente nesta barra, aqui em destaque, que vão ficando listados na horizontal os vários displays que vão sendo adicionados. Mas afinal, o que é isso de um display? Um display é uma estrutura base, nós temos que selecionar e, e temos várias possibilidades uh, na, na, nas opções de, pré-definidas do Views, que vamos ver de seguida, e tem, temos portanto, dizia eu, de selecionar uma dessas bases, uma dessas uh, possibilidades de display para conseguirmos montar a nossa View. Então um, um display tem obrigatoriamente um title, uma zona central de conteúdo, mas também pode ter um header, um footer, um pager, etc. Ou seja, o display vai juntar todas estas peças que podem estar ou não em uso no nosso display, por exemplo, podemos ter aqui a opção de usar o header, o cabeçalho, e uh, o nosso display em concreto não ter um header, portanto nada nos obriga a pressão, Digamos, é uma estrutura que está aqui, uma opção, mas que não é forçoso que a utilizemos. No entanto, o display tem que prever imprimir essa secção, no caso ela está a ser utilizada. E, basicamente, o display é isso. O que ele faz é reunir todas estas peças e montá-las num conjunto harmonioso. Por cima do display nós podemos aplicar um estilo e então vamos apresentar, vamos definir como é que queremos que uh, as várias ocorrências ou registros sejam mostrados. Neste caso uh, está a ser utilizado um, um, um estilo base que é o do Unformatted List. E também sabemos que podemos trabalhar com, com fields, campos, ou com o content já uh, pré-estilizado e pré-montado de outras estruturas, no, no caso do, do sistema do, do Content Types, que é dado ao Drupal. Mas em termos de display, é, é o que há pouco dizia, ou seja, é aquela estrutura base que temos que escolher para montar as partes que constituem a View. E é, temos como displays pré-definidos, o Attachment, um anexo, este display não é autónomo, ele funciona em paralelo e combinado com outros displays da mesma view. O Bloco, e que depois temos que ativar e que gerir a partir dos blocos, do, do, do sistema de administração dos blocos. Temos um, o Feed, que é também muito especial, um display especial e temos o page que é um display extremamente utilizado no Drupal e que obriga a uh, o, a utilização de uma uh, ou a indicação de um path já sabemos que é um endereço URL este entity reference é um display que está aqui simplesmente porque temos um módulo contrib que é o entity reference uh, ativo e esse módulo cria um display especial que serve para criar listas, através do Views, que vão alimentar, depois, na parte da seleção, de entidades com que queremos relacionar. E daí ele estar aqui, mas, por defeito, o Drupal, oferece, o Drupal Views oferece o Attachment, o Bloco, o Feed e o Page. O que é que é o Master? O Master é um display muito especial, é um display default, e se nós tivermos a configuração do Views a apresentar ou a mostrar, a tornar visível o Master, ele vai estar permanentemente visível e vamos poder ver qual é a configuração base que temos nesse Master. O Master, dizia eu, é um display que uh, pode uh, representar uma economia em termos de, de tempo e de processo de construção das views. Ele serve de base, esta configuração, a configuração que nós tivermos aqui no Master definida, serve de, de base à criação de qualquer tipo de display. E significa que se eu neste momento criar um display page, e é o que eu vou fazer, a configuração que nós tivermos no master é herdada no page. Se repararem, e vamos só focar-nos em alguns pontos, no field temos o title, no filter temos o publish, e no sort criteria temos o post date. Vamos verificar se no master isso acontece. Exatamente. Ora, verifica-se e todos os outros elementos, inclusive é o um número de itens a mostrar, tudo isso é herdado pelo, pelo elemento. Nós temos aqui, neste momento, isto é só um reparo, temos aqui o display page a assinalar um erro. E reparem que este erro ocorre porque o path não está definido. Este é um display, como eu dizia há pouco, que requer uh, uma, uma configuração muito específica, que é ao definirmos o URL, demos-lhe o URL display page, portanto aqui o URL podemos escolher o que quisermos e poderíamos criar um menu etc. Uh, o que é certo é que, como não tínhamos definido o path, apareceu o erro. Reparem que neste momento já não temos uh, a indicação de que existe um erro. E o, o, o views também uh, ajuda na forma uh, de fazer debugging e de identificar e apontar erros prováveis ou possíveis nos nossos displays. Reparem que o erro estava à volta do page e não do master, o que significa que o problema estava no display page. Uh, como também estão a observar, nós temos uma mensagem uh, em que nos avisa que todas as alterações feitas não foram guardadas até que façamos save. Isto já, já conhecem e sabem que é uma característica do Drupal Views e uh, temos sempre de ter em conta que tudo é temporário no Views até efetivarmos numa gravação. Ora, já perceberam então que o Master pode ser ou a configuração que nós tivermos no master pode ser replicada em qualquer um dos displays que façamos se criássemos agora um attachment ele vai herdar a mesma configuração que o master e a mesma coisa para o block ou para o feed o interessante aqui e reparem que nós temos neste momento o, o mesmo erro porque o feed também obriga a um, a um path. O erro desapareceu, voltamos a gravar e temos quatro displays todos eles criados a partir de uma configuração base que tínhamos no Master. É claro que para tirarmos o máximo rendimento e não termos trabalho extra depois na configuração particular de cada um dos displays, é termos o cuidado de reunir no Master, que será a configuração default, a configuração modelo e comum com os elementos comuns a todos os outros displays, é... Criarmos a configuração base para depois não termos que repetir nos displays. Quando queremos em determinado elemento, e é isso que nós vamos fazer neste momento, se vocês repararem, qualquer das configurações que eu tenho aqui, e em qualquer dos displays, o, o que se verifica, e, e vou adicionar agora um field, é que está a ser, digamos, aplicado a todos os displays. A partir do momento em que eu faço o override, e é isso que vou fazer, e aplicar, digamos, uma configuração diferente, aquele, aquele display passa a ter, uh, a distinguir-se dos demais. E o interessante aqui é verificarmos que, o display já assumiu um elemento novo, este display page, porque foi feito override nesta secção específica. Reparem que se eu visitar o filter ele continua a aplicar a all displays e continua a ir beber e a partilhar a mesma configuração que os demais displays até eu fazer override. Portanto, a partir do momento em que eu uh, fizer Override, ele passa a ter aquela configuração específica e única. E já não partilha a configuração com os outros. Uh, reparem que se eu visitar o Master, eu continuo a ter o Title, o Attachment continua a ter o Title e por aí fora. O Page é o único que tem o elemento novo, porque nós, nesta secção dos fields, acrescentámos um elemento e fizemos Override. Efetivamente, temos uma configuração distinta. O interessante ainda é aqui perceber que não só podemos utilizar o Master para criar diferentes displays com base nesse Master, como podemos também clonar qualquer um dos displays criados com base no master e uh, criar um display da mesma natureza. Se vocês repararem, eu tenho a possibilidade, quando estou a consultar um display, e neste caso estou a ver o display do tipo page, eu posso clonar esse display. E reparem que eu não consigo aplicar esta configuração específica de page num display block eu não podia aplicar esta configuração a um bloco, porque se eu fizer assim, se eu criar um novo bloco, ele vai beber ao master. Portanto, para, e sempre que eu quiser aproveitar um trabalho já de configuração de um determinado display, o que eu posso fazer é clonar, mas tenho a limitação de clonar dentro do mesmo tipo de display. Se repararem, eu não posso agora clonar um bloco a partir de uma page, só clone page. Vamos fazer isso, clonar uma page, vamos lhe dar o número 2, para distinguir, e vamos lhe dar outro path, para elas não se sobreporem, porque senão uma anula a outra. E nesta, por exemplo, Uh, reparem que ela já está a fazer override porque ela herdou a, a configuração da anterior, da page, vamos colocar uh, o autor uh, id, pode ser. Ou então o post, faz mais, faz mais sentido, a data do post. Isto é só para o propósito de, de ilustração, então, Reparem que temos então aqui um novo elemento, que no entanto não aparece no page no qual nós nos servimos. Aproveitamos o trabalho que já tínhamos desta page e depois modificamos ligeiramente, acrescentando um outro campo na page 2. Guardamos e se quiséssemos reordenar os displays, por exemplo, imaginem que fazia sentido juntar as pages, os attachments, etc. Podíamos ir a Reordner Displays e colocar uma page ao lado do, da outra. Se isso fizesse sentido na lógica de construção da view. Uh, temos então uh, este sistema, aproveitava ainda para vos falar de, uh, dos settings, ou seja, da configuração de cada um dos displays. Ao visitar uma page, um attachment ou um bloco, nós verificamos que as secções são todas iguais à exceção desta secção de topo na coluna central. Se repararem aqui no bloco, nós temos Block Settings, ou seja, é a configuração do bloco e significa que esta secção aqui superior está reservada ao tipo de display que está ativo, que está a ser aplicado. No caso do bloco é muito simples, o bloco tem um nome e depois podemos definir o acesso que é comum a qualquer outro display. O feed, já verificamos que o feed tem um path tem um path e tem um attach to, significa que este feed vai aplicar-se a uma page, a page 1, a page 2, enfim, a um outro display que exista na nossa view. Ou seja, tal como o attachment, ele não é autónomo. O attachment, se repararem, Uh, é também, e tem também, uma série de uh, características, de opções entre as quais o de, e tal como vos digo, o Attachment não é autónomo. Ele uh, é um display que é, tipo, é, é complementar, digamos. Imaginem que queríamos um anexo que aparecesse nesta, neste display page. Então, aplicávamos, e significa que ele só vai ser utilizado ou aplicado na page, que é esta, e uh, numa posição antes. Podemos sempre colocar antes, depois, mostrá-lo antes, depois de, de, da page, do conteúdo dessa page, ou antes e depois. Portanto, ele mostra-se no topo e no, no, no fundo. Nós depois vamos ver isto com exemplos práticos, que é muito mais interessante. Mas aqui a ideia é ficarmos com uh, um, o princípio de cada display tem também a sua configuração específica nesta secção. A page, o que é que tem de específico? A page é um display que, tal como o feed, tem um path e pode ter um menu associado. Isto é opcional. Nós podemos criar um menu através do views, nesta área, ou podemos simplesmente criar mais tarde um menu pelo sistema normal de, do, dos menus.